E aí, gente profunda, sabe o que, que a gente vai falar hoje nesse vídeo sobre o poder oculto da hortelã e como que ela pode te ajudar em muitos aspectos e em muitas questões da sua vida? Então fica aqui comigo que você já vai descobrir. Solta a vinheta, pessoal! A hortelã... Ela é uma planta super agradável, né? Ela tem um cheirinho bom, ela tem um aroma gostoso, ela é refrescante, né? A menta é o nome científico dela, menta crispa. Então, hortelã e menta é a mesma coisa. Aqui eu tô falando da menta crispa, porque tem vários tipos de hortelã, tem hortelã levante e tal, mas eu tô falando da menta crispa, que é a hortelã, aquela que todo mundo conhece, que mistura no suco de abacaxi, né? Pra ficar mais refrescante. E toda planta tem poder oculto e a hortelã, ela tem os poderes ocultos dela, as particularidades dela. Vocês sabem que dentro da fitoenergética, o nosso sistema de cura natural... Cada planta tem uma função para nos ajudar a melhorar o nosso emocional, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, e também para repor a energia que a gente perde todos os dias, quando a gente discute com alguém, quando tem alguma situação de estresse no trabalho ou em qualquer lugar, quando você tem um problema com seu filho, quando você tem um problema lá no banco onde você tem conta. Então, todas essas situações que nos estressam, que nos tiram o prumo, que nos tiram do chão, né? nos tiram o chão, elas servem para a gente evoluir, para a gente aprender, claro, a gente se torna mais forte, mas as plantas podem nos dar uma grande, grande, grande ajuda para superar esses momentos difíceis. Então, o que, que a nossa amiguinha hortelã faz além de ter esse cheiro maravilhoso? Quando ela libera esse, esse cheiro, a energia dela está exalando e essa energia interage com a gente. A hortelã, ela é um, um vegetal condutor, então isso significa que ela atua em todos os chakras, ela atua em todos os nossos pontos de energia, trazendo cura profunda, ok? A hortelã, ela ajuda a abrir caminhos na vida, então quem tá com a vida bloqueada, com a vida trancada, parece que a vida não anda, a hortelã ajuda a abrir esses caminhos ela ajuda também a entender e trabalhar as dificuldades com o pai. E quando a gente olha isso na constelação familiar, né todo mundo que tem raiva, ódio, medo do seu pai, não consegue prosperar na vida, não consegue abrir os caminhos, não consegue fazer com que a vida desenrole. E a hortelã ajuda a trabalhar essas dificuldades. Né? Eu falei da constelação aqui, porque as constelações estudam as nossas relações familiares e a gente sabe que quando a gente não consegue honrar o nosso pai e nossa mãe, que inclusive é um dos, dos mandamentos né, da, do cristianismo, honrar pai e mãe. Quando a gente não consegue fazer isso, a nossa vida tranca. E quando a gente fala honrar, não significa gostar, não significa amar. Honrar é reconhecer aquele ser como alguém que te trouxe para o mundo. Honrar seu pai, honrar sua mãe, porque tem pessoas que têm pais e mães que é difícil de gostar, né? São pessoas muito complicadas, às vezes criminosos, é, é difícil de gostar, mas você pode honrar. E honrando seu pai, né? com a ajuda do, da hortelã, com a hortelã fornecendo essa energia necessária, talvez a sua vida abra os caminhos e desenrole e a prosperidade venha até você. Ela também ajuda a eliminar a hipocrisia e a falsidade. Então, aquela pessoa que você acha assim que é meio mentirosa, que é meio falsiane, dá uma mudinha de hortelã para ela, para ela, né, se regenerar nessa vida, porque a hortelã vai dar energia para que ela consiga falar mais a verdade, ser uma pessoa mais transparente, mais sincera, tá? A hortelã também gera efeito analgésico ela elimina fibromas e ela reduz o estresse então se você é uma pessoa muito ansiosa muito estressada pavio curto né aquela pessoa que explode por qualquer coisinha mantenha a hortelã perto de você você pode fazer um chá mas você pode tirar uma folhinha e colocar no bolso da calça colocar dentro do sutiã que ela vai ajudar a te trazer calma tá? vai, vai ajudar a eliminar o estresse e ela ajuda também a mudar o pensamento, ou seja, né, pessoas que têm síndrome do pânico, que têm pensamentos recorrentes, né, de coisas negativas, é essa época que a gente está vivendo, né, onde tem esse risco do coronavírus, é importante a gente ficar com o pensamento alinhado, com o pensamento leve, então a hortelã ajuda a gente a deixar o pensamento mais tranquilo, tá o pensamento mais leve e mudar o pensamento para uma frequência mais elevada. E ela ajuda também a gerar vitalidade energética tá em casos de câncer, então pessoas que estão fazendo uh, quimioterapia, e que são pessoas que estão no grupo de risco do coronavírus, por exemplo, pode usar a hortelã, fazer um sachê com a hortelã ou deixar a hortelã por perto para ter mais imunidade, para ajudar na imunidade, ajudar a elevar a imunidade. Então vocês viram, né, gente? A hortelã não é fraca, não, não é pouca coisa que ela faz. Ela faz muitas coisas e esses são os motivos para você ter a hortelã na sua vida, além de que ela é uma delícia, ela é muito cheirosa. E duvido alguém não gostar dela, né? Porque tem plantas que as pessoas não gostam muito, assim, tipo a valeriana, a cascara sagrada, elas têm um cheiro muito forte. Losna tem um cheiro muito forte também. Então, tem pessoas que não simpatizam com algumas plantas. Eu simpatizo com todas porque eu amo todas elas e eu sei o que elas são capazes de fazer por nós. A planta se doa pra gente até morrer, pra dar a energia dela pra nós, né? Ela se doa, se for preciso ela morre para que a gente fique bem. Então, eu respeito, honro muito o reino vegetal e sou muito apaixonada por todas elas. Então, é isso. Eu quero convidar você para entrar no nosso canal do Telegram. A Fitoenergética tem um canal do Telegram, onde eu coloco notícias né, sobre o verde, sobre o reino vegetal, sobre as plantas, sobre energia sobre doença, sobre saúde, então entra lá no canal do Telegram, vou deixar o link aqui embaixo, na descrição do vídeo tem a explicaçãozinha, tem o link ali, é só você entrar e se cadastrar, tá bom? É isso, um grande beijo para todos vocês, muita luz nessa época que a gente vai conseguir atravessar com muito amor, com muita fé, com muita luz, tá bom? E a gente tá aqui... Na Luz da Serra estamos firmes e fortes, eu, Bruno Gimenez e toda a nossa equipe para te ajudar e para te apoiar nesse período, tá bom? Um grande beijo no seu coração, muita luz para você e até o próximo vídeo.